Todo aquele que tem luz própria, com certeza sempre há de brilhar. Ele é análogo às estrelas, e tal como a própria estrela, leva certo tempo para que a sua luz chegue ao ponto desejado. Mas o propósito primordial acima de si mesmo é seu brilho que venha a iluminar outros seres. Por isso é imprescindível confiar no dom que Deus lhe deu, assim como também na providência divina, e se verdadeiramente tem luz própria, sua luz jamais ficará escondida, o que muito difere daquele que, em uma outra analogia, posso compará-lo a um parasita, que nada mais é senão algo que suga a luz alheia, e neste caso, poder-se ir aludi-lo, a metáfora de um buraco negro, e nesta questão, quantos deixaram de ser luz e ou há muitos se explodiram ou ainda explodirão? Às vezes nós até presenciamos certa luz que deles advém, enquanto os mesmos vivem apenas de aparências. Na verdade, também são análogos a uma estrela porém uma estrela que há muito explodiu cuja luz está chegando a nós mas o seu núcleo existem apenas trevas